26 Domingo do Tempo Comum Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo Que vos parece? Um homem tinha dois filhos Foi ter com o primeiro e disse-lhe Filho, vai hoje trabalhar na vinha Mas ele respondeu-lhe Não quero pois porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu, Eu vou, senhor. Mas de facto não foi. Qual dos dois fez a vontade ao pai? Eles responderam-lhe, O primeiro. Jesus disse-lhes, Em verdade vos digo, Os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditaste nele, mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele." Palavra da Salvação Olá, saúdo a todos. Em particular, aqueles que já começaram a escola e a rapaziada que se prepara para começar a catequese. Retomamos este ritmo novo, mais exigente. Estamos reunidos, acabámos de escutar uh, o Evangelho deste domingo. Jesus conta-nos mais uma parábola, parábola do pai que tinha dois filhos, mandou os dois trabalhar para a vinha, um disse sim, outro disse não, e deixamos a pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? Qual dos dois fez a vontade do pai? O que é isto de fazer a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Como é que se faz a vontade do Pai? Vamos por partes, o primeiro disse que não. O que é que nos leva a dizer que não? Creio que muitas vezes o que nos leva a dizer não está ligado ao facto de ouvirmos muito mal a, a ordem do Pai. Ouvimos mal e por isso respondemos também mal. Como é que Deus nos fala? O que é que Deus nos pede? Olhem, de muitas maneiras sabemos isso, não é? Vai rezar, vai fazer os trabalhos da escola, vai-te deitar, vai à missa, vai à catequese. E às vezes a nossa tentação é dizer imediatamente não, não vou, não quero. Aquele filho depois arrependeu-se. Para se arrepender é por sinal que repensou. Ouviu melhor a pergunta ouviu melhor a ordem e repensou na sua resposta. É tão bom quando conseguimos admitir os nossos erros. É tão bom quando conseguimos ser grandes a esse ponto responder de novo, o não que demos ontem não tem que prender a nossa vida para sempre, é verdade que o passado faz-nos ganhar raízes, mas o futuro é que dá sentido à nossa vida, e há muitos nãos que são um sim, e há muitas vezes um sim que já é um não, pois o outro filho disse que sim, mas de facto não foi para a vinha, quantas vezes nós dizemos que sim lembro as nossas profissões de fé, lembro os nossos crismas, sim, naquele dia de festa, sim, muito entusiasmado, porque tivemos vergonha de dizer que não, tivemos vergonha de, de assumir aquilo que era a nossa vontade, fomos um bocadinho mentirosos, dissemos que sim, mas estávamos a mentir. Olhem que a vinha não se trata apenas com sim senhora, não há nenhuma vinha que dê uva com o dono a dizer sim senhor. É preciso trabalhar, não há nenhum trabalho trabalhos da escola que apareçam feitos se tu disseres apenas, sim senhor, vou já fazê-los. Não há nenhum padre que se aguente uma vida inteira se aquele sim do dia da ordenação não tiver muitos outros sims depois. Não há nenhum casamento que se aguente se aquele sim não se concretizar depois noutros sims em cada dia durante uma vida toda. É preciso que o sim corresponda de facto a uma vida entregue, a uma, a uma verdade da nossa existência. Ora, num segundo momento desta nossa reflexão, Gostava de meditar contigo, aquela frase de Jesus que nos pode assustar. Em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de uma vida irão antes de vós para o Reino dos Céus, para o Reino de Deus. Isto faz-nos pensar que a nossa vida pode dar muita volta, que aquilo que está mal pode ficar bem, e aquilo que está bem, às vezes, pode ficar mal. Como é que eu me estrago? Como é que a minha vida se pode estragar? Olha, antes de mais, pela soberba, se eu estiver convencido que estou bem, que as minhas respostas estão todas corretas, não pode ser. A soberba diz-se, costuma-se dizer a brincar, que a soberba de uma pessoa morre só três horas depois da pessoa morrer. Como é que eu me estrago se eu for preguiçoso? Posso começar muito bem o ano escolar, mas depois sou preguiçoso, deixo de estudar, começo a ter negativas e posso mesmo chumbar o ano. É assim também na minha vida e na minha vida espiritual. Como é que eu me estrago se eu me esquecer daquela necessidade de conversão constante? Bom, mas o Evangelho fala-nos do contrário, é por isso que aqui estamos, daquilo que é mau que se transforma numa coisa boa. Os maus que podem transformar-se em bons, eu que me posso converter, não importa tanto o sítio onde eu estou, posso estar mal, mas eu posso tentar ir para um sítio bom, interessa para onde eu vou, interessa para onde eu quero ir, qual a direção que dou à minha vida. Diz-se que os publicanos e as mulheres de má vida, aquela gente muito mal considerada, irão, não quer dizer que já estejam, mas irão antes de vós para o Reino dos Céus. Então, uh, o nosso passado é o passado, mas a Igreja faz também do futuro. Deixo-te apenas duas questões, dois desafios. Como é que eu posso emendar os meus nãos, dados assim de repente? O que é que Deus me pediu que eu disse que não e que posso se calhar repensar, dizer que sim? E como é que eu posso também corrigir os meus sims falsos, aquelas vezes que eu disse que sim e a minha vida não correspondeu a isso? Pede lá à Senhora do Sim que te ajude a dizer sim como ela.